É, mas chegando lá, ah, encontrei um colega, foi o Fernando Barros, pediatra, que trabalha comigo até hoje. E nós dois tínhamos um o gosto da pesquisa. E começamos então a, a assim, pensar que tipo de pesquisa nós podemos fazer aqui que seja relevante para a situação da saúde da criança. Né? Naquela época tinha muita mortalidade infantil, muita diarreia, muito sarampo, muita ah, desnutrição.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 Uh, fictícia, de que as vacinas seriam um efeitos colaterais e que não vale a pena vacinar. Uh, vale a pena vacinar. E o que o Brasil está enfrentando hoje em dia, uma epidemia de sarampo doença que nós erradicamos há mais de 10 anos. Não tinha mais o Brasil recebendo um selinho da Organização Mundial da Saúde livre de sarampo. Agora voltou. Isso também dá, um, dá uma, uma lição muito importante. Né? Os ganhos que a gente tem obtido em função da saúde, eles são vulneráveis.